Olá, eu sou Gilberto Surba, fundador do Vida Magni, pesquisador de filosofia, neurociência e desenvolvimento pessoal sustentável. E bem-vindo a essa série de vídeos, a esse mini curso que explica como a autoliderança pode ajudar você a viver de maneira mais estratégica para ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Você vai aprender alguns princípios fundamentais para elaborar o seu projeto de vida. Se você quer ter mais qualidade de vida e não está conseguindo, esse vídeo vai ajudar você a descobrir porquê.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 Realização pessoal, eu estou falando de disposição, saúde, bem-estar, inteligência, beleza, conhecimento, equilíbrio emocional, essa busca por mais tempo, por mais descanso, por mais liberdade. Realização profissional é a utilização dos nossos talentos e o reconhecimento disso, seja reconhecimento financeiro, status ou reconhecimento social. É a possibilidade de crescer, de aprender e de contribuir. Você quer ser especial, quer ser único, quer ser diferente. É natural para um ser humano. Quando eu falo de realização nos relacionamentos, a gente está falando o quê? de família, amigos, círculos sociais, relacionamento afetivo. É a nossa afetividade, é a nossa necessidade de ser aceito. Nos relacionamentos, atendemos a necessidade fundamental do ser humano. Porque todos nós queremos amar e ser amados. Autorealização é ser mais autêntico, mais genuíno, ser você mesmo, de verdade.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 Ou seria você comprar ou ter uma bela casa para poder dormir quando volta do trabalho? Ou será simplesmente ter recursos para poder vestir, para poder comer, para poder trabalhar? Será que isso é autonomia? Será que isso é liberdade? Será que isso é desenvolvimento humano? Será que isso é qualidade de vida? Qualidade de vida é muito mais do que simplesmente ter uma vida boa.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 a sua capacidade de liderar, de pilotar, de dirigir a sua própria vida. No próximo vídeo eu vou ensinar a encontrar a direção certa, ou seja, o caminho que mais nos aproxima da felicidade duradoura, da felicidade fora da caixa. Eu, você, todos nós queremos ser feliz. E você vai aprender como direcionar as suas escolhas para ter mais êxito nessa busca. Vai aprender como os talentos e os valores são importantes nessa conquista. São alguns segredinhos sobre a felicidade e como torná-la mais próxima e realizável. O entendimento desses conceitos é fundamental para que você possa liderar a sua vida, pilotar a sua vida na direção certa. Então não perca o próximo vídeo, você vai receber em seu e-mail. Caso não tenha se cadastrado ainda, cadastre agora para garantir que receberá os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, reflita sobre o que falamos. Ah, antes de encerrar, vamos fazer um exercício para a sua mente consolidar o que aprendeu aqui, para ir cristalizando esse conhecimento no seu cérebro. É um exercício simples, mas ele é poderoso. Role essa página para baixo e deixe seu comentário. Por que valeu a pena assistir esse vídeo? Isso mesmo. O exercício é responder essa pergunta. Quando fizer algo, aprenda a perguntar se por que valeu a pena. Então vai lá, porque valeu a pena assistir esse vídeo. Deixe seu comentário e nos vemos em breve.